as discussões e o debate sobre a gamificação de negócios, a gamificação da economia, da política, da sociedade, e o debate e a construção de ciência é, sobre todas essas coisas pela ótica dos jogos. Então, por que é, falar de princípios? o tema de hoje bom ontem nós falamos sobre o conhecimento e, e o poder do conhecimento de converter informação em ações que retornam uh, que retornam uh, um lucro um saldo positivo de Dinheiro, né? De que afinal? É só de dinheiro que a gente está falando? Pois é. é no, nos um dos primeiros episódios eu dediquei um, um episódio inteiro a, a discutir o que é o dinheiro. E a gente já conversou que o dinheiro, ele, ele é nada mais, nada menos do que energia. É, materializada num, num, num símbolo, né? É, capturada e materializada num símbolo. E então hoje vamos vamos conversar mais sobre é, o que são os princípios, né? Que nos ajudam a absorver e a digerir bem as informações, os dados que que, que é, chegam até a gente todos os dias, né? e também a, a usar, a, a navegar pelo mundo do conhecimento. E para introduzir esse assunto, eu gostaria de introduzir para vocês o, o, o, um conceito e uma pesquisa muito interessante feita por um, um inglês, chamado Richard Bartle, que foi um, do, um pioneiro na pesquisa de psicologia do jogo que, e que desenvolveu uma pesquisa que ainda é extremamente influente, é, mesmo é, há, há mais de 20 anos depois da, da, do seu artigo. E no artigo dele, ele apresenta, que ele nomeia como é, ouros, copas, Paus e Espadas, ele apresenta quatro arquétipos é, de jogadores. Eu sei que, ah, eu esqueci, que o, o, por algum motivo o Facebook não, não desinverte o, o espelhamento que, que acontece quando a gente escreve, então nem adianta eu fala muito é, explicando com, com esse gráfico que vocês podem ver está maravilhoso mas ele explica que existem quatro principais arquétipos da é, da, da psicologia quando quando estamos na prática do jogo é, quatro digamos é, principais padrões de comportamento ele identificou. E aí ele identificou que existem as pessoas que jogam para vencer, com a, com a intenção de vencer, as pessoas que jogam com a intenção de se entreter, as pessoas que jogam com a intenção de ganhar e as pessoas que jogam com a intenção de aprender. E, e o que, que diferencia essas pessoas? Bom, pela ótica que eu aplico, da matriz metafísica, o que diferencia essas pessoas é o tipo de método que elas aplicam no jogo, é, e qual é o grau de profundidade em relação com os princípios que, ele, que eles têm. É, que torna esses métodos mais ou menos é, eficazes e profundos. Então a diferença é que os, os jogadores que ele chamou de killers, que são os jogadores que jogam é, para ganhar, eles jogam com a intenção de ganhar a qualquer custo. Então eles jogam com o uso de artimanhas, os jogadores que jogam com é, a intenção de se entreter, eles jogam é, com a utilização apenas do conhecimento básico, então aqueles que jogam com artimanhas eles estão mais na superfície, mais distantes do contato com o coração do, do, do sistema e do jogo, os que jogam é, com um pouco mais do que o básico, que são os realizadores, os ativers, eles jogam com conhecimento dos métodos, que é mais ou menos o que a gente comentou ontem, um tipo de conhecimento... É, sistematizado e justificado, capaz de te orientar como chegar a uma meta, né? que é exatamente o foco desses perfis, de pessoas, de arquétipos, é a vitória. Né? Mas existe um arquétipo que não se motiva por essa ideia central do jogo de chegar à vitória ou, ou de se entreter. Né? existe um arquétipo que se orienta pela ideia de compreender e dominar é, o, o, o, o íntimo, a natureza, a mecânica mais íntima do jogo, até é, ter domínio dela. E esses são os explorers. E eles são os jogadores que chegam mesmo a, a trafegar a, a, a trabalhar nessa camada do poder da informação. Eles chegam numa camada que é, em que eles trabalham e, e, e atuam com base em, em princípios, em né, dinâmicas fundamentais das coisas que transcendem... É, aqueles limites que cada ciência compartimentalizada define né? e leva a, a, a todo o diálogo a, a zonas onde elas na verdade se juntam, né? onde a física, a matemática, onde a filosofia e, e, e a poesia e todas são confundíveis, esse é o... O coração é o coração do saber né a, a, a origem do saber a pedra filosofal é, e esse é, é digamos o, o o epicentro do do, do, do da, da metafísica de é, conversão dessa realidade né, de ideia em matéria, né, de informação em resultado, de dado em resultado, que foi o que a gente conversou nos dois últimos episódios, né? ah, o evento da, da viagem do presidente americano à Ásia, a repercussão disso nos mercados e... É a valorização das ações de uma empresa brasileira. É, então, dado em resultado. E essa habilidade, essa capacidade de interpretar e é, reagir, responder a uma informação e de modo a chegar a algum objetivo, a alcançar alguma meta, ela é muito maior naqueles que dominam os princípios dos, dos conhecimentos. Né? Então, é, qual é a melhor forma de você é, investir o seu tempo e obter retornos de. É, de, de baixo risco e, e retorno inevitável. Bom, eu acredito, sinceramente, que a melhor forma é o investimento no conhecimento, porque é o conhecimento que, ao ser acumulado, ele tem poder de extrair muito mais do mesmo do mesmo tempo, do mesmo dinheiro. Quanto mais conhecimento se acumula, mais é, é, potencial você pode obter da mesma, da mesma ferramenta. Então, é como um, um, um, é, um instrumentista que pode ter qualquer... É instrumento mais caro ou mais barato, mas se ele não tem as 10 mil horas né, ele não vai ter é, capacidade para executar nada então eu, eu é, recomendo né, eu, eu advogo que é, a gente busque filtrar as nossas fontes de informação diária é, para separar o, o que, que é informação de verdade, aquilo que te é, empodera para responder e, e, e tomar decisões importantes, decisões patrimoniais importantes, e o que, que é tralha, o que, que é poluição, o que, que é narcisismo das pessoas o que que é hum, humor humor é, é, é, bobo que não que não agrega inteligência ou enfim é, existe informação demais no mundo você não não vai ter tempo para para consumir tudo nunca né enquanto a gente está aqui conversando não sei quantos Mil minutos ou horas foram subidas de vídeos ao youtube, ao facebook e etc etc. Então você e todos nós estamos todos condenados a escolher, a escolher e escolher muito criteriosamente sobre aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente agrega valor e aquilo que não agrega. E aquilo que não agrega, só tem um nome para a gente definir. É o desvio, é o desvio do seu propósito, é o desvio do seu foco, é o desvio da sua atenção, é o desvio do seu centro, né? do seu sentido, dos seus princípios. Né? Então, isso é uma coisa muito legal, muito interessante. A palavra princípios ela acumula sentidos em, em vários campos da, da, da, do conhecimento, seja na, na filosofia, no direito, na física, é, ela, ela é uma palavra que é, obriga todos esses campos semânticos a, a se encontrarem né, no mesmo ponto, e é por isso que é no centro que mora esses princípios, né? essa é a camada de onde parte todo o sistema que eu venho é, debatendo com vocês, que é, existe ao redor, ao redor de cada um de nós hoje. Né? Todas essas camadas que eu desenhei aqui, ainda tentei é, retratar, com mais é, traços, né? Tudo isso a gente poderia chamar do infocampo, que é, os algoritmos das redes sociais, do, do Google, da internet, tudo já está é, é, associando automaticamente a todos os dados que ele tem acumulado sobre você para te indicar aquilo que estatisticamente é, for mais é, interessante para o padrão de respostas que você tem utilizado, empregado. Então, o que, que a gente precisa estar consciente sobre essa época né, e essa dinâmica de relação com, com as informações e ações e eu acho que o que a gente tem que estar consciente é de que tudo que a gente faz, escolhe, é, tem uma grande chance de ser reinduzido e repetido é, por causa desse sistema. Então, se você pesquisar tênis uma vez, você vai receber anúncios de mais tênis, embora você já tenha comprado o seu tênis, e aí você é, vai ver mais mais conteúdo repetido e, e essa tendência que o, que o, o, o algoritmo, a inteligência é, e a arquitetura dessas redes tem sido concebido é muito perigoso para que a gente se isole numa bolha de é, repetição e narcisismo daquelas pequenas, mesmas ideias e, e noções que a gente já acredita, né? que a gente já é, aprovou e é, encerrou o, o assunto e a análise. E, na verdade, é, com essa teoria, essa ferramenta da gamificação de projetos, da gamificação da sua vida financeira, você vai poder é, visualizar e, e administrar é, as camadas mais profundas desse infocampo, desse é, sistema que penetra na sua, nos seus próprios hábitos, nas, nas, é, no, no, na inércia comportamental que é, existe no seu grupo familiar, né? hábitos, tradições, é, também a sua própria biologia, que vai ter cada uma uma, uma particularidade. E as suas crenças, suas filosofias, suas é, crenças espirituais, morais. Tudo isso é, digamos, o, o kernel de um sistema que ele está ele, é, ele ele é a, é a matrix que, que, que, que você constrói para você né através de cada pequena escolha e, e, e decisão é, uma sinapse é feita e essa sinapse tende a ser refeita por pura é, inércia, é, pura tendência que todos os corpos têm de permanecer no estado em que estão. E como se libertar disso? Né? Como se libertar disso é, quanto mais você joga fora, quanto mais leve você é, é Menos inércia você tem. Né? Então, é, quanto mais você tem, é, digamos, organizado esses sistemas, é, formalizado os seus próprios sistemas, mais você pode administrar esses sistemas. Agora, se você não tem formalizado esses sistemas, na tendência é você se vê escravo do sistema maior, né? o sistema que a sociedade já tem e que é moldado para é, te colocar a serviço dela, a não ser que você tenha essa ousadia criativa de se rebelar contra a repetição né? do dia a dia, da rotina, da, do algoritmo, do Facebook, do Google, e é saltar rumo à inovação, né? e é o que é simplesmente rever é, esses fluxos de energia, de tempo, e rever as crenças, os códigos fundamentais em que esses fluxos estão estruturados é, para melhor, né? o nome disso, é, só pode ser inovação se você consegue melhorar de fato seus resultados com ele. Então, é, por isso é necessário você ter consciência, você monitorar, você acompanhar essas informações todas. E é, nada melhor do que ter um jogo que faz isso para você da maneira mais prática, econômica e lúdica. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que você pense melhor é, sobre a informação que você consome e como ela... É, retorna resultados para você, se esses dados viram ou não resultados ou se eles só viram tralha na sua cabeça para é, te distrair do que você realmente precisa e deseja e considera importante, né? te distrair dos seus princípios, dos seus valores. E nos vemos mais uma vez amanhã é... Confira o curso de gamificação de Finanças Pessoais, que está na, fixado na nossa página. Confira também o canal da, da Jogada no Youtube, a, as contas da Jogada no Twitter, no Instagram. É, se você buscar a hashtag Jogada, você vai encontrar todas essas contas. E no Telegram também. É, eu estou optando pelo telegram como a minha, a minha ferramenta principal de, de dados então se você é, não sabe como fazer essa filtragem dos, das suas fontes de informação é só seguir essas contas e você vai encontrar como eu tenho filtrado e selecionado as fontes de, de informação para as, as contas da rede Jogada. Então, é, nos vemos amanhã. Um abraço. Boa noite.